E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, os melhores crafts da nova caixa do CSGO. E o último craft é o melhor de todos porque tem quatro adesivos Rocks Olo de 2022 e uma nova skin tá sensacional. Parem, parem, o um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! Ah? Ah? Ah! Ah! K-Drop! O skin caro é mais simples do que pensas. Sem muita enrolação, vamos para os Crafts Antes, muita gente me pergunta ó, como que eu faço Pra inspecionar skins do CS e tal Vou deixar um vídeo indicado aí, dessa forma vocês podem Aprender, e vamos que vamos, tô aqui já no serverzinho Onde eu posso gerar as skins Eu esperei alguns dias desde que a caixa do Recuo Foi lançada pra aparecer em vários Crafts E eu acho que vai aparecer muito Craft ainda com a USP Printstream, acho que ela vai ser a Vencedora em questão de quantidade de Crafts E também temos muito Crafts já com AK Ice Schooled. Eu gostei demais dessa AK, muita gente falou que ela Aparece com Valorant e tal, de qualquer forma ela tem duas cores aqui muito boas para adesivos holográficos, que geralmente passam aí do verde pro azul, né? Muitos adesivos holográficos tem essa combinação, esse degradê. Então já vamos começar com o primeiro craft que chamou muita atenção da galera na internet, que é a K Ice Cooled com Luminosity game holográfico Columbus 2016. Se liga só, mano, combinou demais. É exatamente o que eu falei, ó, o degradê do adesivo ele vai do azul pro verde e exatamente o azul e o verde dessa K. Ó, vamos olhar aqui dentro do jogo Mano, nossa, ficou sensacional Se liga só, conforme a gente Vai indo da esquerda pra direita, ou da direita Pra esquerda, ou de cima pra baixo, mano Eu quero essa cara No inventário, eu quero esse craft Em específico, ficou muito, muito Muito bom, mano, o cara que pensou isso Na verdade, mais de um cara já craftou, né Mandou demais, velho, porque realmente os adesivos Da LG, de Columbo 2016 Holográfico, tem exatamente Esse verde e azul da AK-47 Né, mano, se liga só, parece que A AK foi feita pelos adesivos, ou então os adesivos foi feita pra essa K Ficou muito top, nota 10. E teve um segundo craft que chamou muito a minha atenção na nova AK, que é com dignitas holográfico, cara. Não é o Katowice 2014, né? Porque a gente estaria falando de um adesivo de 80 mil reais. É o de Colone 2014, que é o adesivo mais próximo que tem, assim, do Katowice. E olhando dentro do CS, isso aqui ficou sensacional, cara. Olha esse combo, olha esse combo, olha esse kit. Você tá doido, velho. Por que que dá muito certo? A gente repara que, ó, o de degradê do olho do Dignitas, ele vai exatamente de um azul para um verde, mano. Não, olha isso parado do jeito que tá. Essa skin aqui ficou a mais, velho. Acho que ficou ainda melhor que a Luminosity Game. E, apesar de ter outras cores aqui, né? O rosa, o dourado, o laranja e tal. O verde e o azul. Na hora que chega no verde e no azul aqui nessa cá, fica muito louco, mano. Muito louco mesmo, cara. Claro, eu queria muito ver esse craft aqui com os quatro Dignitas holográficos de Cato 2014. Pode ser que aconteça, mas aí e a gente estaria falando de um craft De aproximadamente 320 mil reais Pode ser que aconteça? Pode ser Combina Combina Mas não sei se ninguém vai ter coragem de fazer isso não, velho Na moral, mano Tem que ter muita coragem Porque, primeiramente Não é uma skin covert Essa AK-47 não veio na categoria vermelha O que, na minha opinião, foi um erro Ela devia estar no lugar da Alp, cara Se vocês me perguntassem sinceramente Eu acho que a AK é maior que a Alp, velho Sei lá Então, por não ser uma skin vermelha, né Uma skin covert eu desconfio que não vou rolar crafts muito insanos tipo esse daqui. Mas a gente pode analisar aqui e passar vontade, né, mano? Pode ser que aconteça também, cara. Alguém pegar essa AK em stat track com float muito baixo e fazer esse craft aqui. E pra terminar, vai, porque essa K ficou muito boa com vários adesivos, mais um craftzinho com a nova AK-47, dessa vez o Cloud9 Olo de 2022. O adesivinho entre os holográficos de time aí mais queridinho de todos, velho. E ficou muito maneiro também, exatamente porque tem esse degradê que vai do verde pro azul, cara. Olha isso. Essa daqui tá muito boa também, velho. Eu fiquei bem em dúvida se eu gostei mais dessa daqui ou da primeira com o adesivo da Luminosity Game, velho. Essa daqui, pra mim, tá muito irada também. Não tem só o holográfico verde e azul, também tem ali um pouco de rosa, roxo. Então, assim, dá um a mais na skin, realmente. Mano, tá muito top esse craft. E eu acho que o craft campeão em questão de quantos adesivos foram colados essas novas skins até agora, foi a nova AK com Cloud9 Glitter. Muitos crafts desse aqui rolaram. Eu acho que a galera gostou bastante dessa combinação. Eu acho que os dois adesivos principais aí ficam meio apagados e tal, mas é meio que essa ideia, né? Bom, agora vamos analisar um craft muito estranho que aconteceu com a nova P250 Vigils logo no dia do lançamento da caixa. O cara fez isso, velho. Eu acho que ficou bom. Ficou, tipo assim, uma saturação a mais, uma informação gigantesca de cores, né? Ele colocou Virtus Pro, Vox na V e Fipside, né? Todos holográficos de Cato 2015, mano. O Vox sendo o adesivo mais caro dessa coleção. Sei lá, velho. Sei lá, mano. Acho que o cara... Teve um derrame aqui. Meu trabalho aqui é mostrar os crafts que foram feitos, né? E especular crafts futuros. Então, pô, não sei, velho, não sei. Quase não dá pra ver ali os adesivos, tá ligado? Eu acho que eles ficaram um pouco em evidência, já que essa PD50 já é uma explosão de cores, né? Mas não ficou ruim, não ficou ruim. Dependendo do jeito que você olha aqui, tem um contraste um pouco mais interessante dos adesivos e tal, mano, fica muito bom. E quando eu vi essa nova SG, eu tinha certeza que ia rolar esse craft aqui, 4 Imperial, que realmente ficou muito top, né? Se essa arma não tivesse fraca, eu acho que iria rolar muito craft desse. Mas como essa arma não tá sendo muito utilizada e tal, eu acho que poucas pessoas vão craftar, mais pelo meme, né? De ter uma skin diferente assim e tal, mas pouco utilizada realmente no CSGO competitivo no momento. Mas que ficou um craft insano ficou. Eu queria que alguém tivesse feito esse craft aqui com o Imperial Holografo, mas ninguém fez ainda, portanto vamos fazer nós mesmas aqui. Aí, ó, olha só. Eu acho que fica ainda mais top com o adesivo olo mano. Combinou ainda mais. Pode ser que aconteça. Eu acho que é bem possível alguém fazer esse craft. Como também é bem possível essa arma voltar a ser utilizada, né? Caso ela receba um certo buffzinho aí e tal. Mas realmente a capa tá muito forte comparado com a SG. Já a nova Alp Chromatic Aberration recebeu um craft que eu achei bem bacana. Um adesivo que combinou demais com as cores da WP, Que é esse No Pets Olo. Um adesivo que até então eu desconhecia da sua existência. Só que olhando aqui ficou sensacional junto com a WP, Acho que agora sim. Essa WP me encantou um pouco mais Ó, vamos analisar aqui Esse adesivo parece que ele não tem muitos efeitos holográficos Só a partezinha do meio ali do adesivo Mas ficou muito top, mano Sem mancada Gostei demais Agora sim eu gostei dessa WP, velho Se eu tivesse uma dessa Eu iria colar ou esse adesivo Ou um outro Craft que eu acho que vai ser feito também Que é esse adesivo aqui London Conspiracy Cologne 2014 Tem as cores aqui bem parecidas, ó Se a gente ver aqui o efeito olo que ele faz, mano Chega num rosa bem parecido com o rosa da AWP. Fica bem top. E outro que eu tenho certeza que vai rolar. Acho que ninguém fez ainda, mas tem gente que já tá planejando. É o Miami Tier 6, né, velho? Esse adesivo aqui na hora que a Alp foi lançada, eu pensei nele. Combinou demais, né? Minha cabeça já combinava em game. Combinou mais ainda, velho. Se liga só como é que dá um a mais aí pra skin nova da AWP. E agora chegamos com o craft dela. A nova USP Pin Swing. Cara, o último craft que eu vou mostrar é sensacional. Mas vamos começar com esse que eu tenho certeza que muita gente vai fazer. O Cloud9 ficou muito bom na K, e óbvio que Também ficou muito bom aqui na USP, né velho, se liga só Gostei, gostei mano, né, eu não sei ainda Qual adesivo que eu vou aplicar na minha USP Stream, se eu vou aplicar Algum ou não, mas eu tenho certeza que Eu vou ter uma USP dessa, tô esperando O preço dela se estabilizar, e olha Só, o Cloud9 Olo é uma boa opção Outra ótima opção, é o Adesivo da G2, olha Esse daqui mano, esse aqui é o de Stock Home 21 Que já foi feito, ficou irado Demais, eu acho que esse daqui fica ainda mais top do que o adesivo da Cloud9. A galera já cola bastante G2 em skins Spring Stream, né? A M4, a Desert Eagle. E claro que isso tá acontecendo também na nova USP Spring Stream. Essa daqui ficou ainda melhor, mano. Olha isso, velho. Gostei demais do G2 holográfico. Próximo craft que a gente vai ver é uma doideira à parte, só que ficou sensacional. Teve um cara, um colecionador, que já teve a coragem de aplicar quatro rocks olo em uma skin e foi a USP Spring Stream, mano. Só lembrando, esse adesivo está custando hoje 300 reais. Então, craft custou 1.200 pila. Conheçam a USP Printstream mais cara do momento, velho. Nossa, o cara fez isso mesmo, mano. Ele pegou uma USP Stat Track. infelizmente. Ele pegou uma Minimalware. Eu não sei por que que ele não pegou uma Factor New, mas tudo bem. Vamos relevar isso e vamos analisar esse adesivo na USP Prince Stream. Cara, realmente, esse Rocks tá a mais, velho. Além dele ter o Kanji japonês, né, que é um dos motivos dele ter valorizado muito, o efeito ouro desse adesivo tá fantástico velho é sem dúvidas o adesivo de 22 com o melhor efeito holográfico mano e ficou muito foda esse craft aqui eu gerei ela sem status check na verdade ele botou numa com status check mas tudo bem só para a gente conseguir ter noção aqui eu não sei se mais gente vai ter a coragem de gastar 1.200 conto numa usp em swing pensando que esse adesivo pode valorizar ainda mais está também o dobro quando acabarem os descontos das capas mas nossa na boa velho top demais essa usp aqui mano o o cara tem, na minha opinião hoje, a USP Printstream mais bela do jogo. E a USP Printstream é a mais bela do jogo. Então ele provavelmente tem a USP mais top que tem no CSGO. Ficou muito foda esse craft. Na moral, na moral, eu vou adicionar esse cara aqui, velho. Na hora que ele quiser vender, eu vou estar aqui esperando. Porque ficou muito bom, mano. Qual desses crafts foi o seu favorito? Deixa um comentário aí pra mim. E deixa um like se você quer a parte 2 desse vídeo com mais crafts que foram feitos. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Falou!